O fundamento do Marco Civil é preservar os conceitos originais da internet e, portanto, gerar um arcabouço de direitos e deveres, mas basicamente de direitos também, do, do, do, dos internautas. Né? E eu acho que ele lentamente vai se introduzindo no, no estamento geral e a intelecção dele vai sendo melhorada, que dizer, entende-se melhor o que se quer fazer com ele. Eu acho que o maior risco que ele corre, em geral, é um risco de bem-intencionados querendo reforçar alguma coisa que, no final, acaba tendo efeito colateral é, é, inverso ou, ou pior. Ao tentar alterar o marco civil, especialmente devido a, digamos, a premissas de momento, a calores de momento, a discussões de momento, vamos aumentar uma pena aqui, vamos aumentar um treco ali, vamos obrigar que seja, é, é, determinada coisa passa a ser considerada ruim ou crime, ou o que se for, vai acabar é, gerando danos é, impensados ou impensáveis no momento em que propomos isso, então devemos ter muita cautela nisso aí. Eu acho que o Mato Civil é um excelente instrumento para manter a internet aberta e livre como ela é hoje.